Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, então se inscreve no canal e ativa aquele sininho de notificação Muitos pedidos para trazer o Detente para o celular, eu atendi esses pedidos E agora se você não fingir jogar, você merece que tá a na orelha, tá ligado meu irmão? Mas enfim, eu venho agradecer para é, vocês aqui pelo último vídeo, bateu umas views da hora é, Também quer ver o, é, o penúltimo vídeo né, que faz 6 dias da, uh, atrás, 425 views, está gente tá a 6k de inscritos o canalzinho tá crescendo cada vez mais Só tenho de agradecer Tá da hora, tá legalzinho Com o tempo, né? Tá batendo um milhão de view Pega a visão pra vocês aí, galera Um tempo, um milhão de view E beleza Como que você vai jogar pelo celular? Que isso Acho que você já entrou aqui por esse motivo Vou mostrar aqui Como que é Você vai entrar aqui no PreStory Você vai baixar o Puff mas eu vou deixar aí na descrição também. Puff, tem tanto o Puff Pro, que tem um Puff Web Browser, que é o que aparece anúncio, tem um Puff Pro, para não aparecer anúncio. E também, querendo ou não, é mais rápido. E é baratinho, 10 reais. Caso você queira comprar, né? Mas tem um do Web, que é, que é de graça, né, mano? Que todo mundo vai baixar pra poder jogar. Enfim, agora eu vou começar do zero. Vai ter um link na descrição do servidor, mas você tem que entrar por esse link Não tenta caçar o servidor, você entra pelo esse link pra poder entrar pelo Puff. Essa galera, esse vídeo é especificamente pra quem for jogar pelo celular. Como que dá vocês verem duas horas, quase três horas da manhã. Eu tô gravando esse vídeo. Vem aqui no puff. Aqui no puff, um link que eu deixei aí na descrição. Você vai colocar ele aqui. Deve ter esse link aqui. Coloca esse daqui e dá um, um i. beleza Ó, aqui como que dá pra vocês verem Pra desktop, ó Versão desktop Você tem que deixar pra versão desktop Que se aparecer nessa, ó Dessa forma aqui, galera ó, ó como que vai ficar Fica de jeito, entendeu? Por isso tem que deixar a versão desktop Que já vai diretamente pro site Foi esse link aí Que eu mandei pra vocês aí na descrição Vou aumentar, entrar aqui você Vem aqui, copia de novo Cola Tô mostrando pra vocês Vou entrar aqui na minha conta Vou entrar aí não dar uma pausada aqui Aí, beleza Quando você cair nessa página aqui Depois que você criar sua conta E logar pro celular Vai pensar Mas onde que eu vou entrar? Tá vendo esses três é, botões Aqui ó, no canto, na lateral, aqui ó, vai clicar aqui. Vai aparecer aqui ó: início canal do YouTube vou até aproximar para vocês ver ó: lá, início canal do YouTube, compras VIP, chat, configurações da conta voucher e entrar no jogo. Clique em entrar no jogo, daí você faz o seguinte: coloca o celular ao contrário. Daí você coloca aqui, é beleza, viu o anúncio aqui na né, galera que vai aparecer porque é o Puff Web, daí vai ficar aqui ó, aparecendo aqui para carregar como então, que dá pra vocês ver Mas eu vou entrar aqui para vocês verem que tá pegando certinho. Tem boot no PVP, esqueci de falar essa novidade pra vocês no início do vídeo Tá tendo boot no PVP, eu já vou entrar aqui e vou fazer um PVP pra vocês verem como que é <tos> Vamos ver se eu vou conseguir fazer o PVPzinho aqui Aqui, não, não é aqui não Aqui ó, em beleza Vamos matar uns bugos, esperar carregar aqui certinho O que vocês estão achando do vídeo? Gostou aí? Da... <risos> do D-Tank <dia> pro celular? <risos> Ficou da... da hora mano controles deixar os controles aqui ó que daí fica certinho para carregar certinho Esse controle que serve para poder jogar o pvp vou mostrar para vocês como que joga pelo celular aqui e aí, beleza galera vocês entrou aqui eu tirei a música porque é bem chatinho né mas vocês entrou aqui Ó, isso aqui é minha conta, vou mostrar pra vocês. A gente já aprimorou escudo do Flamengo, vou pra vocês dizer, shield Flamengo avançado, pra vocês terem noção. Daí você pode entrar aqui e já coletar o evento, né mano? para celular, pra vocês terem noção. Daí a galera que fica falando assim, ah, eu não vou conseguir farmar. Então que eu vou mostrar como que você vai farmar. Você pode coletar o evento no domingo Esses eventos vai ser tudo que vai modificar, tá ligado? Vai sair tudo, vai entrar outros eventos Beleza, vamos entrar aqui na, no salão de jogos Pode fazer aquele PVP maroto Pode entrar aqui, ó, no início, certinho É tranquilo, acho que essa arma aqui eu não vai pegar, se não me engano vou testando ela aqui Deixa eu colocar o meu boomerang aqui, né? Será que meu pet tá passando fome? Não é bem capaz, pera Vocês viram aí que carrega rapidinho, mano pelo celular não tem tanto assim, B.O. Não é beleza, só é meio complicado. essa aqui faz coisa, né? Mas conforme você for jogando, você acostuma. Vai ter uns torneio galera, vai dinheiro aqui no servidor. Vai ser alguns, vai ser equilibrado. Outros não. Vou ver como que vai ser aqui. Vou organizar certinho é beleza. Deixa eu dar um ponto aqui. Vamos ver quantos segundos que vai demorar. Poder carregar Deixa eu abrir. Ó, demorou nem 10 segundos. Já achou o boot. Agora vamos abrir o controle aqui O boot tá lá do outro lado O boot começou O boot vesgo faz parte pelo menos ele tá atacando É porque o boot tá na versão beta, beleza, galera? Ainda falta muita coisa pra configurar o boot Vamos lá pra perto do boot, vai Porque o bichão tá também tá noiado Eita, mas eu também sou ruim pra porra Bora lá, boot Agora eu vou conseguir matar esse boot aqui certinho Eu nem sei como que anda isso aqui, mano Acho que é assim, ó Aí, Beleza. Calma aí. Vai passar a minha vez. Problema não. Vai acertar uma, né? Pelo menos uma, né? pra dignidade do boot, né? O nome do boot é Bicho Doce. Vamos no aviãozinho aqui, porque... Jogar pessoal lá é um pouquinho triste, viu? É, beleza? Eu tô animado. Eita, vou arrumar demais, meu filho. São algumas partes que eu vou cortar desse vídeo. Esse vídeo vai ficar interessante. Da horinha jogar pelo celular Então dá pro cara que vê Farmar cupom Que o, o boot tá assim Pegando rápido Tá dando 6 de cupom batalha Deixa eu ver aqui Vou mandar Ixi, mandei até errado Pra falar a verdade Complicado jogar pelo celular Mas eu tenho que jogar com ele deitado, né, galera? Eu não tô deitando Porque o vídeo tem que ficar em pezinho assim, né? Não. não atrapalha meu vídeo Não sei como que a galera Joga pelo celular não, viu? Quem joga pelo celular E consegue jogar bem, mano Você tá de parabéns, cara Eu tinha um amigo meu Que o bicho jogar pelo celular Aí é só deixa eu passar a vez Deixa eu sair daqui não vou honrar minha dignidade Vamos tentar mais uma vez Se não conseguir Porque não era meu dia hoje Aí, ó Agora eu mato, não é possível É que é titia, papai Pensando o que? Ah, boa, vou te mostrar onde que é seu lugar, safado Aqui, ó Aí, ó Aqui, ó A quantidade de cupom, galera 6k e pouquinho 6k e 4 e cupom pro batalha Você vem cá, abre uma cartinha, beleza? Volta aqui pro lobby, tranquilo, deixa eu abrir isso aqui Ó, com a arma do administrador é administrador é eu. Essa conta aqui é minha, né? Enfim, né, galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo Vocês viram aí que tá rodando de boa pelo celular Agora só falta você vir jogar Agora quer ver qual foi ser sua desculpa pra você não jogar no servidor Tem como você farmar cupom, tem boot Na versão 5.5 Olha que da hora, as instâncias, tem drop novo Olha as missão. Verdade, nem mostrei as missões pra vocês. Pra você que gosta de missão aí, ó, Carol. Esse é um momento. espera aqui, ó. Tem missão de 50 GVG, que no caso vai te dar 250 mil cupom. você vem aqui nas missões ativa missão de consumo de 2kk de cupom. Tarefa de consumo de 2.500 cupom. 2.000 não, 250k cupom. Essa daqui de 1 milhão de cupom, que vem em bumerangue. Tem o um canhão de abóbora, que você troca com 150 é, 150 trapos. PVP, você vai droga. 20 PVP pra você pegar isso aqui. Você tem de abrir de 1 em 1 pra não bugar. Que é mais? Ventilador. Que você vai trocar esses ventiladores no final Tá bem especificado aqui Vocês entram Dá uma olhada Deixa eu mostrar as, as de recarga pra vocês Que aí, como é que, é? que era fazer uma recarga, né, galera? E daí, tá aqui certinho Ó, recarga de 3kk Ó esse pirulito aqui, ó Quantos que ele tem de atributo e quantos que ele tem de dano que é forte Dá uma olhada também aqui no Power of Zero Que aí, é, quer ver? Quem tá ligado dessa arma, tá ligado Cara, muito forte Você tem duas opções fazendo uma recarga full de 40kk que no caso, quer ver, pegar a matadora de boot que esse dano é tudo permanente Ou o fogo de Zeus É carga, quer ver, de 10 reais 250k Você pega, quer ver, dois caras de super pedra E também o um escudo Capitão América é, Deixa eu ver o que mais Isso aqui é missão, ó tá tem missão de carnaval, 250 pvp Daí, Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês o atributo aqui 120 atributo permanente Tudo free, galera Aí também tem é, a roupa, né, do feriado de carnaval Tem que ver o pandeiro Olha esse pandeiro o atributo dele Mais forte que até os vip mas 750 combates Pelo celular você consegue fazer isso aqui de boa Beleza E também tem a bola de futebol Essas bolas de futebol serve pra quê? Pra você... Você tem que fazer os PVP certinho, né? Daí no final Consegue pegar aqui, ó galera Opa Acho que essa tá aqui pra cima, mano Tchau, galera. recarga de 50 reais no caso Olha o tanto de coisa que vem nessa recarga de 50 reais 10k de 10 mil exames essa essência é de honra vem 10k e vem essa poção é, é full 70 com uma poção você coloca as suas práticas tudo full 70 de um em um tá ligado tem cinco daí tem você colocar full 70 as suas práticas essa, essa daqui ficou boa e aqui pra cima tem um time, é, time de futebol que no caso você pega esse troféuzinho aqui é porque não tá aparecendo a missão porque é jogo é, é alto eu acho mas enfim ver aqui tá aqui para cima aqui ó é um monster pot potencial né que o é um potencial de 300 a 400 não hum, tô viajando até a missão dos a missão dos escudos as olha os escudos aí galera porque eles escudo esses escudo pega quer ver com aquelas bolas lá, tá ligado você vai se pvp gvg daí você pega esses escudos aqui Brasil tem do Flamengo tem do Corinthians e de outros times então é isso muito obrigado até o próximo vídeo e é nós